Que são de fato, Excelência. Né? É uma questão de fato ou questão de ordem? Não de fato. Pois não. Vossa Excelência não pode fazer uma réplica ao voto do Não fazer uma réplica não. Pois não. Ao, ao voto de Sua Excelência. É só esclarecer alguns fatos que penso eu sejam importantes para que a Corte tenha uma compreensão quanto, inclusive, ao legitimado que propôs a ADI. Sim. Quer dizer, primeiro é enfatizar que a ADI foi proposta há cinco anos, o subscritor da ADI era o presidente Ofir Cavalcante, pois não. que Todos que acompanharam o debate público daquela época sabem. que era Não tem nada de questão de fato. Tudo isso está dentro do Congresso. Mas vamos garantir a palavra ao advogado. Vossa Silêncio falou por quase cinco horas. Só que eu sou ministro da Corte é... e, e, e o advogado é advogado. Não, o advogado representa o AB e merece é, ter direito à palavra. Vossa, Vossa, Vossa Excelência, Excelência pode está com a palavra por horas, mas não fica... Quem preside a sessão sou eu, ministro. V. está com a palavra. Um crítico ferreiro do governo Lula, um crítico ferreiro do governo Dilma e um crítico ferreiro.